A vinícola possui um portfólio de 13 marcas próprias, além de 200 itens. E eu estou agora com Isadora Cassiano, que é enóloga e sommelier da vinícola, que vai nos contar um pouquinho mais sobre os lançamentos do último ano. Uh, nesse último ano, a Aurora lançou, uh, na linha Reserva, o Aurora Merlot Rosé, elaborado com a, com a uva Merlot, uh, feito em vinificação em rosé, devido que a linha já tinha três vinhos tintos e um vinho branco, chardonnay. Nesse caso, abriu necessidade de mais um item, sendo esse item um pedido do público, devido a ser uma tendência no mercado, as mulheres adoram vinhos rosés, espumantes rosés, então a Aurora achou necessidade de lançar esse produto, que é um produto leve. Uh, com aromas de lixia, tem um frescor intenso, e eu indico a degustar. Além do nosso novo azeite de oliva, a Aurora tinha uma parceria em Portugal, né? só que devido à logística, a gente resolveu trazer essa parceria para o Chile. Então, o novo azeite que a Aurora tem hoje vem do Chile, é um azeite de oliva e tem dois formatos, ele tem a garrafa maior e tem as garrafinhas menores que é para algum jantar especial ou colocar em diversas mesas. Isadora, foi nesse último ano que vocês pensaram no lançamento do azeite. Como vocês viram a necessidade de trazer um azeite também para a vinícola para agregar um pouquinho mais para o consumidor? Bom, a Aurora já tinha a linha Pequenas Partilhas, né? então já tinha a parceria com o Chile devido ao vinho Carmener que a gente traz de lá. Então, a Aurora viu que o público queria coisas novas. Né? Então, o azeite veio, começou vindo de Portugal. Daí, como eu havia falado, a logística não ajudou muito devido às paradas no porto e tudo mais. Então, sendo uma parceria do Chile, o Chile já tem um investimento e uma produção bem avançada do que o Brasil em azeite. A Aurora viu esse novo, esse novo produto e essa nova área de investimento. Adora, só para finalizar aqui, falando dessa safra desse ano, ela foi antecipada, teve uma diminuição na quantidade, mas ainda foi elevada na qualidade. Para a produção de vinhos, a quantidade de açúcar está suficiente? Vai ser um ano bom? Sim, uh, como a gente havia comentado, né, o, a produção está na média esse ano, nos 61 milhões, né, a nossa média é em torno de 65, mas a qualidade da uva surpreendeu bastante, então, a gente teve ela bem antecipada, tanto é que estamos no final, sendo que o final sempre era no início de março, mais para o meio de março, né? e hoje já é dia 1 Então, a gente está no fim da safra, mas essa qualidade surpreendeu bastante uh, devido à temperatura da Serra Gaúcha esse ano na maturação da uva. ter sido de dias quentes e de noites frias ajudou muito a concentração de cor e a, e a manter o açúcar no caso da uva, e sendo assim transferir para os vinhos. Eu conversei com Isadora Cassiano, que é enóloga e sommelier da Vinícola Aurora. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.